E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro, estamos de volta aqui com o nosso Moemon. Após conseguimos vencer a Elite dos Quatro e nosso rival, voltamos para Palette. Vamos ver aqui o professor vai nos dar uma missão. né? Nós temos que ir, vamos ter que atualizar nossa Pokédex. E teremos que ir até as Three Islands, que agora serão sete, seven Islands. Então vamos nos atualizar aqui. E partir direto para Vermilion, vamos pegar nosso pokémon voador, que é a Charizarda Vamos voar, onde é que é Vermilion mesmo? Essa aqui né? Desacelerar Não, aqui é Fuchsia cadê é Vermilion Celadon Vermilion Aqui, vamos... Primeiro vamos recuperar nossos bichinhos né? É sempre bom você a tá galetinho Não que a gente não tenha confiança nos bichinhos né, mas... Vamos pegar aqui Vamos para a TreeTicket Vamos lá Agora a gente tem que provar com o professor daqui Alguma coisa aconteceu Ah, peraí, temos ir na Ilha 1 Vamos ver o que a gente consegue fazer agora na Ilha 1 Eu não lembro, se... Eu não lembro na verdade A ordem certa do... dos bagulhetes agora Aqui, aí boto. control limpamento funcional, segundinho assim, né ah sim, tem uns rockets se eu não me engano <coughs> no meio do caminho, ah esse aqui é o Machoke Machoke eu vou eu tirar ele aqui pra não pra ganhar ganhando experiência de grátis vou colocar o nosso Raichu na frente por um enquanto e o Vaporeon tá na mão ali o Vaporeon é o um nome do Dragonair o Dragonair vai pegando experiências o a galerinha, tá tudo nível 30, ox, a gente já está nos, nos níveis 50 Vamos ver se versus secure. será que temos, eu não se eu já tinha aqui, buscar luta já tava Aí, buscar lutas, pelo menos essa duplinha aqui a gente vai poder patrulhar eles, Raichu e Primeape Um <coughs> já foi E aí, já foi o segundo também, já era, vamos ganhando experiência e tudo mais Aqui, ó, nessa águas termais, a gente recupera nossos bichinhos. Então, nós estamos nós muito mais rápido que ser Pokémon. Tinha que ter um, um bagulhete desse aqui em toda <risos> em toda a região. Era muito mais fácil. Tentacool vai pro saco. Na verdade, é muito mais para recuperar status e a perca de um ataque do que qualquer outra coisa. Vamos voltar para o as senhas são duas, a primeira é Goldin, a segunda é Brulesse. Ah, vamos tentar com os loucos aqui para depois descobrir qual é a próxima senha. Na verdade, gente, eu já tenho aqui um spoiler, né, de uma das etapas que a gente precisa, que nós vamos precisar é da nossa Vioplum. A Vioplum, ela tem o Cut, e é um dos ataques que eu preciso para poder liberar uma portinha. Então... Chega aí, Sandlash! Uh, o Pokémon de terra também já não é mais problema com o pro Raichu, ele tá muito roubado. Cheguei o segundo. Aqui o Boone, rapazes. Aqui o Boone parece uma menininha das caverninhas. Eita, ataquezinho hiper funcional contra a gente. Vamos chamar a Poporium. Eu Quero o meu Dragonite de uma vez para poder tirar o... <risos> tirar o XP Share do Dragonite para poder, de repente, botar em outro Pokémon ou Primeape ou algum outro que necessite mais que às vezes não consegue lutar tantas vezes Slugma! Slugma não é da primeira geração então... <coughs> ah droga, não queria ter derrotado, Eu usei o ataque errado Geodude provavelmente vai brotar mais algum Slugma no caminho não é tão difícil de tretar com eles então vamos torcer pra gente poder achar um Estou quebrando as pedrinhas Eventualmente nessas pedras uh, brota opa, brota Gravelers E Shieldudes também né, mas eu preferia que fosse um Graveler Um Golem, eita pô Vai Primeape Isso aqui é um adversário ideal para o Primeape Aqui tem que ir mais devagarinho Porque eu não posso empurrar essa pedra aqui, senão eu não consigo fazer essa volta Vamos ver se eu dou sorte de treta com alguém Olha ali, Slugma, muito bem Cara, não tem nada. O meu Raichu já foi pro saco. Nossa, tem só 9 Ultra Bola. não tem nem muito recurso. Eu vou tentar, eu vou reviver o meu Raichu. Só pra usar a onda Trovão. Opa. E agora eu vou acertar, porque não é o Shockwave. Então... Aí, capturamos Slugma, mais um na nossa Pokédex, eu tenho que cuidar, não posso me passar muito. se não, rapaz. Eu acabo minhas Pokébolas, eu fico só com uma Master Ball na mão e a Master Ball tem dono. Se chama Mewtwo. Eu até vou tentar dar uma tretada com o Mewtwo quando ele aparecer, mas a ideia é que eu possa capturar ele de prima. Ah, ué? Ah! Onda Trovão! Agora eu, agora, sim, agora eu queria usar a Onda de Choque e usei o um ataque errado. Ó! Achei um hobby. Aqui tem uma dica, deve estar em Braille. Não me adianta muito. Vamos subir aqui, vamos pegar o um outro caminho agora. A gente vê o que eu perdi. Salve, hein! Salve! Não, não é nem muito bom para pegar nível mesmo, só para completar Pokédex. Ah, beleza, temos uma, uma trilha ali de desvio. Raichu nível 52, muito bom Raichu. O ideal para a próxima liga, a gente está no mínimo, no mínimo, nível 60 com a maioria dos Pokémons. Ou pelo menos uns dois, 3. A gente tem garantias... Ah, aqui não, não vai funcionar. Garantias de um desenvolvimento pelo menos, porque a próxima Elite dos 4 é bem mais roubada que a primeira Apesar de ser os mesmos né, mas é que os Pokémon já estão um nível muito superior Tem até o Stilex no lugar do Onix do Bruno, é legal, eles fizeram um upgrade Vamos trocar esse Raichu comprar um e mail de lugar para ver para de apanhar de graça, aí a Graveler, a Graveler é boa, é o quebra pedra, ataque é o... ah fala sério, <risos> eu queria capturar você bicho maldito, tá vai conseguir, opa outra Graveler, o Dottrovon não vai funcionar né, cara eu vou tentar, O que de repente não mata porque ele Ele é mesmo nível. Aí, boa. Aí, capturamos uma Graveler. Eu não ter a Golem, muito provavelmente eu não vou ter, que o Golem ele depende de de troca. <coughs> Tenta cruel ah, eu. Ah, tem que cuidar meus muito. Tá muito roubado. Vai mais short, não machoque que é o mais fraco. Então ele ele ainda é o que dá um, uma chance de que não mata, não mata, não mata. Aí boa outra bola. Aí tentar cruel capturada, olha aí, viu? Conseguimos bom boas capturas, capturas inéditas. Vamos dar um salvando aqui para garantir. Aí vamos descendo. Vamos descendo. Será que esse cara quer tratar de novo? Aí, vai tratar de novo! Só vem, louco Agora vamos dar o quebranteiro aqui o raio aqui. Esse foi o descobridor. Dragonair nível 55. Eu não lembro se é no 60, 58 que evolui Dragonair para Dragonite. Aí, rapaz! 55, Dragonite! Tá é bonitinho, não é o bicho? Mas tá. Já ajuda. Ajuda mais do que. <risos> Ajuda mais do que a Dragonair, beleza, agora eu posso tirar o Vex da Dragonite E vamos supor aqui, ó, vamos botar o Primeape para trás Isso, vamos dar um item pro o Primeape Que no caso é o repartir a Experiência, beleza, o vai para frente o ele é bem bom e ele dá conta do, dos Paranáuei. Agora, o que vai acontecer? Eu vou entregar aquele item, que é um rubi, aquele é professorzinho que está lá, naquela manica. E ele vai precisar de, do, da safira, que é a pedra azul. Daí vai liberar os tickets para a gente ir pesquisar por aí nas outras ilhas. Ó. agora... Passa ali o ticket, agora não é mais três, agora é sete. Eu não lembro certinho a ordem, mas vamos na ilha 4 pra ver. Olha o Garrett aqui, pedir para tá? O Garrett tá aqui me incomodando, é o Green na verdade. Aqui era para ter alguma coisa, né? Não sei. Só sei que foi assim. Ah, vamos ver o que temos aqui, vamos explorar. Poeira estrela. Eu vou trocar uma choke, botar minha vai o plume no lugar. guardar uma Choke Nossa, mexemos bastante itens Cadê o Plano, vai o aqui embaixo, né? Aí, vai o Plano nível 24 Mas ela é nosso Pokémon TM temos itens bacaninhas para pegar por ali, eu acho Vou aqui, a gente consegue explorar Eu não lembro se tem alguma coisa muito mais a sair Ah, tem a caverninha de gelo eu vou tretar com o Wooper! Tá aqui rápido, acho que eu mato, né? Ele é nível 13, é muito fraquinho. Vou tentar só. Aí, era só isso que eu queria fazer mesmo. Outra bola. Perfeito, o Wooper capturado. Olha aí, o Wooper, que ele evoluiu. É se não me engano, Quasire. Não lembro certinho o nome. Ó, tem uma lojinha aqui. Será que eu consigo comprar umas Pokébolas? Nem que seja a Super. A ultra bola também já me ajuda bastante. Aí outra bola, não precisa tanto. Aí 29, já ajuda muito. Eu não tem perigo de eu gastar minha ultra bola. Aqui uma caverninha, Faz um sorvete gelado saboroso. Ok, caverninha de gelo. Aqui, ah, aqui eu pego o waterfall, eu acho. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Se eu pisar, vai passar, vai rachar. E arrachar. Passou, rachou. Se eu passar de novo quebra, eu vou lá para baixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar, fazer os caminhos para não tentar não repetir o quadradinho. E, eventualmente, ó, lá em cima tem duas opções. Ou eu vou para um lado <risos> ou eu vou pro outro. Então eu tenho que acertar qual buraco certo que eu tenho que repetir. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Eu vou nesse aqui primeiro. Swin Swinub ele vira tipo um mamute peludo Isso esse aqui eu acho que eu não consigo nem... Ah, não consigo nem paralisar com o ataque do Raichu... Ah! Resistência! Perfeito! É tudo que eu precisava! Ele fez um ataque que impede ele de morrer, então ele ficou com um de vida Eu acho que era o outro caminho, era o outro caminho Agora vamos tentar de novo Eu não preciso repetir tudo ali, ó. só fiz aquele ali pra, pra dar tá Aí. Agora vamos tentar acertar... Ué? Vamos tentar... Ah tá, é aqui. Vamos tentar acertar a sequência certa. Ou é ali por cima... Ah não, é por cima. Aqui eu vou na escadinha. Eu tenho algumas opções acho pra cair aqui. Não lembro se é na primeira ou na segunda. Vamos ver se, é na... se é na primeira. Ah, a primeira eu pego a pokebola. Na segunda... Opa, Golbarch Ó, você me mostra que meu vapor precisa realmente de muito nível Porque o, o Golbarch não é um adversário para ele já Era pra ele ter vencido Como ele estava confuso com o tomando de graça Pim, pim, pim, pim, pim Galera, vamos ali pegar aquela bolinha é algum itemzinho interessante O já foi pro saco, ó, a resistência Ficou com um de vida. Isso aí no final me ajudou para capturar. Aí, HM7, Waterfall. Bora é o vapor, pega mais nível que tu é. Ah, falando nisso, já vamos ensinar o Waterfall, também conhecido como cachoeira. <risos> Pro nosso vapor. Viu? O Dragonite também é capaz, mas acho que vai ter que ser um vapor. Tirar esse ataque rápido, beleza. E vamos subir ali ver o que a gente tem que pegar. Ah, o Siro, achei que era uma grande coisa, mas eu já tenho. Beleza, já foi do Vamos subir a cachoeira olha ali, viu? Caminhos novos nos aguardam. Vamos, o Bate ainda não é problema. A Golbate é. Tá? Ah, eu odeio esse raio-confusão. Ah, funcionou, né, malandro? O vapor não vai pro saco, paciência. Tá todo mundo tendo sua chance de lutar. Ah, agora sim, essa aqui é a Lorelei. Ela é da Elite dos quatro. ela tá tretando com o Rocket. Você tem que ajudar ela. Como se ela precisasse realmente de ajuda da gente. Vamos lá, vamos enfrentando os Ubatis e e tudo mais. Uh, foi crítico, muito bom. O vapor não jogou nenhum. A Lorelei, um pau no outro. Aqui tá muito achei que era muito. aqui não tem nada. Não. É igual o oh, Lorde Lembre me dá alguma coisa não lembro isso é terrível essas ilhas para para lá. Tá. <risos> Diugong, Diugong é a famosa lebre do Siu É uma foca gigante. Vamos usar a onda trovão. Vou Botar a vai o clube acho que a vai o clube também que não morra. <risos> Vamos absorver devagarinho. Ih, fui pro céu Dragonite, será que tem um ataque que não morra? Ataque de asa... Ah, maldito! meu querido! Não deu certo Vamos sair da caverna, já fizemos tudo que a gente tinha pra fazer aqui... Ah, é, voltou de boa, coisa boa Vamos usar o onda-trovão Vamos usar o cavar, dependendo do cavar ele não morre, boa Acabando embaixo da água, vai tá bom Tudo faz sentido Aí, Diogong, mais uma adição para a nossa Pokédex Com um de água e gelo, ele é bem bom, mas eu não vou usar <risos> Eu gosto da minha, do meu time, de repente eu use na liga, agora não tem porquê Essa ilha aqui, a princípio já fizemos tudo o que a gente tinha para fazer Vamos na ilha 5 Ilha 5, vamos dar uma explorada aqui que é a caverna dos Rockets, ó temos um pescador de ilusões aqui tem uma trilha, eu acho que eu enfrento uma galerinha não sei se são duas rotas, não tem, acho que são duas rotas né, deixa eu ver oh o Woopip, o ele é um pokémon também da segunda geração agora vai brotando alguns, beleza, capturamos a Woopip Fechado Deve ter alguma coisa que preste pra cá Que eu não lembro Ó, Fique com isso Como é que é? Felizmente você já tem 6 seis... Ele quer me dar um Pokémon? Ah meu Deus Que Pokémon que ele vai me dar? Eu nem lembro Vamos tratar com essa tia aqui Daí eu vou ver que Pokémon que ele quer me dar Hidrobomba não gosto. <risos> é muito ruim de acertar é bem forte, só que é muito ruim de acertar, então não vale a pena trocar os que eu já tenho A Meryl Eu não lembro se é um Togepi Deixa eu voltar, eu não lembro se aqui tem esse Pokémon também Porque eu acho que eu não passei lá e ainda não vou conseguir usar o Voar Então vamos tretando devagarinho, vamos voltar pra, pro início da cidade Temos um Pokémon pra ganhar tá aqui De graça a gente pega tudo aqui, né pessoal? Se tiver pagar, é outro 500 Mas graça de graça a gente façamos qualquer negócio. Mas é de vantagem, né? Vamos aqui, vamos recuperar. Será que essa mina aqui me, ó, me ajuda alguma coisa? Ó, você está em uma missão para capturar Pokémon? Isso incrível. Por favor, diga-me se você pegar um forte. Tá, achei que ia me dar alguma coisa, não vai dar. Né? Vamos guardar. Quem eu vou guardar agora? Vou guardar o Dragonite no box 14. Vai esperar aí um pouquinho já vai ter a tua chance de ser útil. Apretei com esse cara aqui, vamos ver o que eu vou ganhar. Só falta ser quer ver? Ah, ser Oh, Ah tá, que susto, achei que era a forma evoluída da Wallpip. Eu não sei, se, não sei se ela tem, eu não lembro se ela tem a forma evoluída. Um ovo? Ah, é um ovo. Não é nem Pokémon é um ovo. Ah, fica aí. Vamos passear, Alvin. Vamos ver se a gente consegue chocar esse bicho. Acho brabo, mas vamos tentar. Não sei se é por passos ou se é por fazer alguma missãozinha, alguma coisa. Nunca, nunca choca os ovos. Vamos tretar com as menininhas aqui, os pintores. Ó, oh, o smirgle é um Pokémon pintor. Eu não lembro se é da segunda ou da terceira geração. Mas ele é um Pokémon tipo normal, né? não Não me atrai os olhos. O Opip de nível 48 cruz. Vamos usar a cachoeira. Oh, Skiplon, Essa aqui deve ser a forma evoluída do Opip. Semente de sangue é malandro. Não precisa de mim, não. 10 mil reais. 10 <risos> mil dinheirinhos. Smyrgle foi pro saco. Tem bastante gente pra tretar aqui. Tudo no nível alto. Marip, cara. Marip é muito legal. Eu adoro Marip. Charizard. Lança chamas. É Fluffy. Fluffy que é... Forma antes da Ampharos. Vem corredor. Atiquete. Eita. Atiquete. Pidioto. Cheguei Pidioto. Netreta. Chai Elvis. Brain Map nível 53. Que aprendeu berro. Que berro, nada. Ah, berro tá tua casa. Como diz. Mais um smirgle. Mais um berro. Tá. Pra eles, né? Não pra gente. Casa da Selfie. Shelfie. Tem ninguém em casa. isso aqui pra cá tem alguma... Opa, tem uma caverninha ali. Vamos explorar a caverninha. Poli, Adoro os polis. Tenta cruel. Não, tenta cool. Agora sim é cruel. Salve, hein, cruel. Para de me abraçar, rapaz. Vou morrer, né? morri Tem um raiochão nas ideias do Santa Cruel. Tem uma caverninha. Deve ser. Não! Bugou tudo! Não! Maldição! Bugou geral? Então já sei que naquela caverninha é melhor não ir, então, <risos> que droga rapaz, fica a dica aqui embaixo, aí o Dragonite está evoluindo, já não é nenhuma novidade, ah que sacanagem, vou ter que fazer a caverninha de gelo de novo, na ilha 4 né, Colocar os bichinhos, vamos para ele A4 fazer a caverninha de gelo de novo. E beleza, peguei o ticket. <risos> que sacanagem. Ah, os boxes tudo que eu capturei e traiu tudo o bagulho. Vamos dar... vou fazer o contrário agora. Vou dar o, pro vapor, né, o repartilhador de experiência. Opa, ele, ele é errado. Ilha 4. tretei com meu amigo. Que sacanagem. Tem que ir para a ilha de gelo de novo. Caverninha de gelo. Pior de tudo não é isso. Pior de tudo é que eu já não lembro os caminhos certos. Vou ter que descobrir de novo. Vamos comprar outra bolas. 41 outra bolas. tá ótimo. Só para não gastar minhas... Vamos tirar um salvar na porta da caverna, mas é perigo de eu me ralar de novo. Olha o Jogong, rapaz, já apareceu logo de cara. Demorou pra aparecer aquela hora. Eita, eu tenho o raio de gelo nível 50. Olha, eu acho que eu vou ter que ir. Porque... Jogong contra os... Ah, vai, para de dormir, rapaz. Um dos Pokémon Dragão do Lance vai ajudar. Ah, é maldito. Aí, tá muito roubado. Fica na outra bola. Aí, boa. É, não quero dar pilha do Diogo. Vai ficar. Lá. <risos> Vamos lá. Ó, o ah, Suinab, não queria te matar. Droga. Vamos na manha. Vamos trovão. Não funciona, né? Cavar. Aí, boa. Ah, droga. Não funcionou. O poder dele de não morrer. Tá, agora... Agora eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz naquela hora. Mas agora eu já sei que esse aqui é pra pegar outra bola. Quer dizer, outra bola não, aquela pokebolinha. E esse aqui é pra eu pegar esse item aqui, que é o HM7 Waterfall. Não vai ficar direto, né? Ah, ficou! <risos> Vamos recuperando alguns deles, sabe Repara tudo. Vou nem tentar aí waterfall, vamos ensinar o waterfall para o nosso Vaporeon Vaporium, vamos tirar o ataque rápido e vamos subir, vamos subir aí agora é só ajudar a Lorelei a gente consegue fazer essa partezinha aqui, e já sabemos pessoal, <risos> não é preta da caverna, não é preta da caverna, não buga tudo, caixa tudo, não sei se tem outro bug, até agora não tinha tido. aí beleza, criouza, ajudamos a Lorelei, implementamos 6 rockets e tudo mais, vamos dar um salvar né, para não ter perigo, Vamos sim voltar para a ilha 5, porque eu quero pegar aquele ovo. Tomara que aquela... Eu não lembro se aquela ilha tem alguma coisa que preste. Oh, o Upper voltou também, o Hooper. E Ih, já ficou também, o Hooper, Ah, todo mundo quer voltar. Todo mundo quer ser meu amiguinho. Ah, bueno. Vai para o Pokémon, recupera. Vamos guardar. O Dragonite Deixar um espacinho pra pegar aquele ovo Opa, não é aqui Ilha 5 Eu acho que aquela ilha não deve ser importante <risos> Se for eu tô ralado Se eu não me engano a parte dos rockets é pra esse lado Deixa eu usar esse centro Pokémon que daí, Se eu quiser eu posso voar direto pra cá o que a gente vai fazer? Vamos só recuperar a experiência perdida. O tempo a gente já perdeu. A frustração a gente já ganhou. <risos> a gente só vai recuperar o ovinho. E com alguns aqui até chegar na caverna. Eu fiquei estático, sério. Meu Deus, está tratando demais, esse Clefairy. Não! Mais uma crachada. Essa ilha 5 deve estar tá me tirando para bobo. <risos> Na verdade, assim, o, que eu, o que eu acho que pode estar tá acontecendo é exatamente o meu acelerador. Mas, contudo, entretanto, porém, eu vou fazer mais uma tentativa. Já avisei que vai dar merda isso. Pelo menos vou, vou tentar chegar nas partes que me interessam. Porque essa ilha 5 aqui, olha, se ela tiver do jeito que está que me incomodando vou ter que meio que abandonar ela, ou é o emulador ou é o jogo eu acho que a primeira crachada foi culpa do, do jogo a segunda crachada eu acho que foi culpa do emulador mas vamos ver vamos fazer uma luta mais devagarinho só pra gente tirar a dúvida ah, eu não consigo, rapaz. Quando, eu... Quando o cara costuma com... Com jogo rápido, tem que ser jogo rápido. Não pode demorar tanto. Aí, já era. Conseguimos. Vamos só tretar no caminho aqui. Eu vou dar um salvar. A cada, a cada tretinho eu vou dar um salvar. Pra gente não perder. Tem que... Re re re re fazer. <coughs> então vamos só... Enfrentar esses loucos aqui, sem entrar na caverninha. Aqui a gente vai tratar bastante com Smirgles, Pokémon Pintor. Quem não gosta de retrabalho, essa gameplay não é pra vocês, pessoal. Estamos... O que mais temos aqui é retrabalho. Aí vamos pegar bastante experiência com o Raichu e com o Vapor. Se precisar com os outros também. Aí, Marip. Eu vou dar uma chance pro Primeape. Uma coisa eu já saquei: tem uma bugagem quando alguém usa, o um desgraçado usa esse light screen <risos> e eu vou com quebra o quebra-tela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, não vamos usar esse ataque combinado com esse outro. Tá combinado, amiguinho? Vamos tentar resolver tudo na pancadaria De um jeito mais bacana Olha o hidrobombo de novo aqui não aparecia, aparecia. É a terceira vez que eu não aprendo o Aí, Vamos tentar com essa menininha de novo Vou meter um cavar na ideia do uma rip Super efetivo eu Não vou chamar o Prime Vou chamar o, <risos> o Charizard Sabe aí Primeape tá de castigo, contra a Pokémon normal, você não vai brincar mais, Primeape. Ah, moleque, doido. Quase ganhou-se, Raticate. Pediu outro, foi pro saco. Light Screens. Estão proibidas. Ah, ali tá aquela caverninha, então vamos usar o nosso Pokémon voador da casa. Olha lá, rapaz, tem uma outra ilha ali. Ó, temos missões ali embaixo, ali, se não me engano, que é, que é os Rocket que me interessa. Mas, contudo, entretanto, porém, vamos ficar na próxima gameplay, que essa aqui já se estendeu por conta de bugagem. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado que acompanhou aqui, pessoal. Desculpa o mau jeito. Também apanhei hoje do emulador e da Hack Room. Tudo é bugável, né? ainda mais na minha mão. Se inscreva no canal brasileiro, ajuda a chegar nos meus inscritos. Se inscreva no aula de História da Web, ajuda a chegar nos 3 mil inscritos. E se inscreve aqui no canal do Retro Games BR 3.0, ajuda a chegar nos 5 mil inscritos. Já falei demais. E até a próxima.